Outro caso aqui que vem ganhando muita repercussão em todo o Brasil. Investigadores da divisão de homicídios de Niterói encontraram uma arma 9 milímetros, no quarto do filho do pastor Anderson do Carmo. A polícia acredita ser a pistola usada para matar o marido da deputada federal Flor de Lis. Denis Queiroz é o repórter. Mais dois filhos do casal foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Carlos e Cristina Silva são casados e pastores na mesma igreja dos pais. Os dois foram conduzidos à delegacia depois da busca e apreensão realizada na casa da deputada federal Flor de Lis, no bairro de Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Policiais civis e agentes do Ministério Público vasculharam o local. Uma pistola e munição foram encontrados na casa da família. Os policiais trouxeram o material e aqui na delegacia fizeram um exame pericial para saber se a arma foi utilizada no crime. Tiros foram disparados. Momentos depois, o perito fez novos testes com a arma. A pistola 9mm, de fabricação argentina, foi apreendida no quarto de Flávio de Souza, de 38 anos, o filho biológico de Flor de Liz e enteado do pastor Anderson, que foi preso a princípio por violência doméstica. As cápsulas recolhidas vão passar por perícia. Foram quase cinco horas de busca e apreensão na casa da família. Entre os objetos apreendidos estão os celulares dos filhos adultos do casal e documentos que foram levados para a delegacia para serem analisados. Apenas o telefone do pastor Anderson do Carmo não foi localizado. O aparelho é fundamental para descobrir conversas entre os filhos e o pastor morto no domingo e até revelar como e quando o crime foi premeditado. Imagens de câmeras de vigilância continuam sendo analisadas. Após um exame nos cães, a polícia descartou a hipótese deles terem sido dopados. Os animais não reagiram, provavelmente, porque conheciam os criminosos. Ontem, investigadores revelaram que Lucas, de 18 anos, confessou que matou o pai a mando do irmão mais velho. O filho dela garantiu ela que não fez essa confissão, tinham testemunhas presentes, a advogada estava junto e ela também indagou a polícia. A polícia disse que não houve nenhuma confissão, não há registro de confissão dele. Por meio de uma nota, a assessoria da deputada federal disse que Flor de Lis não vai mais conceder entrevistas sobre o caso. Informou ainda que não houve nenhuma confissão por parte do filho Lucas e lamentou o que chamou de especulações da imprensa. Uma advogada da família foi até a Delegacia de Homicídios ontem à noite. O diretor das Delegacias de Homicídios do Estado também foi a uma reunião com os investigadores. A Polícia Civil afirma que o inquérito está perto de terminar. Estamos tentando fechar o mais rápido possível, o mais breve possível, gente, não pode. Ainda hoje? Não sei.